Venda seus itens e receba seu dinheiro em alguns minutos. Negocie direto com o Miss Click, MissClickStore.com. As melhores skins em apenas um clique. E aí, galera, beleza? Felpão aqui pra mais um vídeo pra vocês. E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, guys, umas Smokes aqui na Trem. E umas táticas que você pode fazer com essas Smokes, beleza? Eu acho que Trem é o mapa que eu mais conheço, assim, de bomba, de, de possibilidades que você consegue fazer. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu, o que eu sei. E o que dá pra ser feito aqui com umas bombas, tipo, bombas que... Minha mira até tá Umas bombas que, tipo, pode ser feito rápido. É, não precisa pegar muito pixel, nem... nem parar tanto tempo, enfim. E vamos lá, guys. Primeira coisa que vocês... Preciso saber, é uma entrada completa pra B1 e uma entrada completa pra B2, né? Aberta ou fechada. A entrada completa da B1 é o seguinte, normalmente eu e o eu faz, né? Então, o e eu, ele vem aqui, ele faz a esboqueio da ligação. Você tem duas opções. Se você para aqui em linha esse, essa parte com essa lâmpada, corre no Al que taca. Ela vai cair na frente da liga, né? Que a pessoa, o CT vai sair e ela não vai conseguir, ele não vai conseguir ver nada, só se sumir no trem. Ou se você achar melhor, né? Você pode tacar dentro da ligação. É a mesma coisa, só que você faz andando, né? Correndo, né? Você tira o dedo do walk. Só que ela vai demorar um pouquinho mais, mas ela vai cair dentro da ligação. Normalmente, por exemplo, o CT ele vai sair, só que ele vai sair ó, sem ver nada, exposto pra todo mundo. Então você decide o que você faz. Aí ele faz essa bomba e ele normalmente faz uma banha aqui curta, né? Eu, eu, eu faria daqui, eu travo nessa caixa aqui e miro mais ou menos aqui nesse tracinho e ela tem. Ela cai aqui, ó, mais ou menos, na cara do CT que tá mirando. Então a tendência é ele ficar cego e você conseguir entrar tranquilamente. A minha parte é um pouco mais complicada, eu subo na grade aqui, galera. Aí eu pego essa janela aqui, ó, tá vendo? Eu, eu alinho até ela chegar na parede. Mira aqui no meio, dou uma dadinha e taco. Você pode tacar parado também, não muda muito, ela vai cair lá, ó, tá vendo? Ó, vai cair do mesmo jeito praticamente. Mas, normalmente eu faço parada por quê? Porque eu faço o combo de três bombas. Qual que é o combo, galera? Eu taco a smoke, aí eu miro aqui, ó, nessa, nesse triângulo aqui. Ando, tacando a, a, a molotov. Caio da grade e miro mais ou menos aqui no B, ó. E faço essa bang aqui. Duas bangs assim. Por que essa bang, Fábio? Porque normalmente o Shell, essa SHZ, eles comem reto aqui. Virando aqui. E essa bang tá caindo aqui em cima do trem e não tá cegando ele. Então eles vêm colado aqui, ó. Ó, o bang tá explodindo e, ninguém, e não tá cegando eles. Então eles aproveitam. Então, na teoria, tem que ficar assim, ó. Vamos supor que eu quero fazer a, a, a fora da liga ali, ó. Tacou no WALK. E eu solto essa. Eu solto essa aqui. Faço a molotov no Friver. Caio. Passou duas banks aqui mais ou menos na esquerda do B, embaixo da seta aqui, ó. E vai ficar assim, ó. Aí você pode acrescentar uma molotov aqui, que eu não sei Fazer, que normalmente o Yael faz Mas na teoria essa é essa entrada, né, aí tem também a, a, Aqui no cima, né, que você pode fazer Uma smoke aqui, o cara que fica rodando no oh, cima, ele faz essa smoke Ela é boa, se você quiser, por exemplo Pescar aqui, ó, pescar aqui embaixo Sei lá, então você vem aqui, você trava aqui ó Nessa parede, mais ou menos aqui, e mira na direita Da porta aqui, ó, e pode tacar tabelado Que ela vai ela vai tampar a visão toda ali Pra, pra ligação, beleza? Aí você pode entrar aqui tranquilamente E ver se tem cara embaixo, então essa aqui é uma entrada pra fechada Né, galera? Uma entrada pra aberta Normalmente esses smokes três marias, né? Qual que seria as Smokes, galera. Tem vários tipos. Você pode querer esboçar essas três do Bomb, que é essas aqui. Você pode querer esboçar, smokear... Por exemplo, você pode querer esboçar essas duas da direita e uma Smoke aqui. Depende muito do que você quer fazer, beleza? Eu vou mostrar é, os dois tipos pra vocês. Você pode fazer tanto da escada como daqui. Eu prefiro fazer todas daqui. A Smoke da direita do Bomb eu faço daqui normalmente. Eu alinho nessa sombra aqui, ó. E miro na direita do cano aqui. Beleza? Tá o Jump throw, Ela vai cair na direita do Bomb. Vai tampar a direita do bombe. A smoke em cima do bombe, galera, eu normalmente faço aqui, ó. Eu alio aqui no, no lixo aqui, na ponta do lixo. E taco na ponta do telhado aqui. Tá vendo? Ela vai cair em cima do bombe. Beleza? E a smoke da direita do bombe, eu normalmente faço aqui, ó. Vamos ver se eu lembro ela. Eu venho aqui na nessa falha aqui, dessa risca amarela. Fico no meio dela. E taco mais ou menos aqui nessa... Tem o arame aqui, ó. Taco nessa bola no meio aqui. Na teoria, ele é cair certinho, né? É, certinho, beleza? Então vai ficar essas três Smokes aqui, que são as Smokes Três Marias, se você quiser fazer. Aí você pode acrescentar uma smoke no cinco aqui, né? E a galera que foi entrar mim aqui pode vir aqui, ó. Fazer uma Molotov aqui, ó. Só se mirar em cima do dois com a Molotov e tacar, beleza? Ela vai cair atrás do Bomb aqui. Ela é boa pra caramba. Mas, vamos lá, Fapira. Eu não quero fazer a smoke da esquerda da do Bomb. Eu quero fazer as duas da direita e smoke ao fundo pra gente poder ter amplitude, beleza? Você vai soltar a smoke da direita do Bomb aqui, galera. Cadê? Aqui, ó. Lá do cano a smoke em cima do bomb, beleza? Ó, a smoke em cima do bomb. E você vai vir aqui, galera, ó. Você vai aqui, ó. Primeiro tracinho, segundo tracinho do trem aqui. E você vai mirar mais ou menos aqui, ó. Tem esse risco aqui em cima do triângulo. Você mira um pouco na esquerda do risco e com o jump throw, beleza? O que que vai acontecer? Você vai smocar essas duas da direita e vai smocar profundo Aí, você vai tampar... Tipo, você vai... você vai poder comer por aqui, ó. Tranquilamente, só mirando forest, sem se preocupar com nada, entendeu? Então, eu vou mostrar a smoke throw pra vocês aqui, ó. Você vem aqui... Meio aqui do... Desse negócio aqui, né? Do segundo tracinho do trem. Jump troll Beleza? Aí é onde ela vai bater, galera. Vai bater aqui, mais ou menos. Aí vai... Desbocar o fundo. Beleza? E aí... As ideias. Vai. Sei lá. Você vem aqui. Faz aquela motovia ali. Aí a intenção vai estar assim, ó. Essa é a intenção. Tá vendo? Ficar desse jeito. Aí é muito difícil você ter galera. Então... Essas duas táticas são as, as mais usadas, então eu passei aqui pra vocês um jeito mais fácil de fazer. E a última coisa que eu vou passar é uma flecha aqui da escada que ela é muito boa, que se você quiser dominar a escada, você consegue dominar com ela. Primeira coisa que você faz, você taca uma Molotov aqui embaixo, você pede pro seu parceiro atacar, Você alinha nessa linha aqui, ó, mais ou, mais ou menos aqui, né? Fica encostar na parede. E você mira aqui, ó, na ponta da, da virada do cano aqui, ó. Ela vai tabelar, ó, ela vai cair lá embaixo, beleza? Então, ó, você taca a Molotov. Pra tirar o cara de baixo, beleza? Aí você fica pronto. Quando a molotov estiver chegando no fim, ó. Você taca, ó. E cai com ela, ó. Você não vai ficar cego. E o cara, se ele estiver virando, ele vai ficar cego, beleza? Então é basicamente isso, galera. Essas são duas esmocadas, Smokes, flashes, né? Que tem aqui da trem. A molotov, a molotov do Freiber. A molotov geladeira, galera, ó. Você vem... Eu faço daqui, ó. Eu alinho aqui, beleza? Aqui mesmo. Atrás da madeira aqui. Aí eu miro mais ou menos aqui, ó. Na esquerda tem uma mancha aqui. Eu miro mais ou menos na mancha. Aí eu só ando pra frente e taco. Ela vai cair na geladeira. Vocês viram que eu dei uma. É, fui um pouquinho pro lado direito, né? Mas é normal. É normal você fazer isso. Você vai colocar a mira aqui, ó. Andou um pouquinho. Tacou. Voltava tome na geladeira, tira o cara da geladeira, beleza? É super simples, né? A smoke do 5 aqui, ó. Você vem, eu faço daqui, ó. Trava aqui e taco aqui mais ou menos na. Tem a ponta do telhado, taco um pouco mais pra dentro da ponta do telhado, né? Ela é super boa também, ó. Cai na frente do 5. E aqui no fundo, galera, eu vou mostrar uma flash perfeita pra vocês. Que, que cega bastante aqui. Tipo, segue esse cara, principalmente esse cara que tá aqui do 5, ó, mirando. E aqui na frente do verde, né? Não segue aqui, tá do buraco. Eu parava aqui na frente da seta e mirava mais ou menos aqui, ó. E tacava. Ela vai explodir aqui, ó. Tá vendo, galera? O cara que tá aqui no 5, mirando. Na frente do verde não chega, galera. Mas, se você der uma andadinha... Você vem aqui, ó. Dá uma andadinha na hora que você for tacar que Ela vai chegar na frente do verde barra buraco Se você quiser cegar só os 5 Dá pra você fazer isso aqui, ó Você posiciona, você taca essa flecha, tá vendo? Ao mesmo tempo que seu amigo vem aqui e já taca ao mesmo tempo Junto, as duas, entendeu? Aí você consegue abrir com as duas flechas Então essas são as bombas tutorial aqui na trail Mais ou menos o que eu sei E é isso, né? Molotov aqui, galera, ó Você tá vindo de CT Você vem de CT, você para aqui Você mira mais ou menos aqui, ó No lado da roda aqui, ó Nessa parte Logo que você chega na Liga CT, essa Molotov vai... Tipo, por exemplo, tem muito time que entra meio rápido, né? Que vem com bang, passa buraco sem você saber. O cara, se, quando, pra ele passar buraco e, com essa Molotov é muito difícil. Ele passa, mas ele passa com ele chega com 20 vida né? Então se você quiser pedir isso, você vem aqui, ó, já. Ó, tá com a Molotov e já ajuda no meio aqui, beleza? Então essas são minhas dicas, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!